Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e hoje eu vou mostrar pra você três looks que você pode montar assim que sair da praia ou da piscina e cair na folia. não tem essa história de que eu vou parar para me arrumar, eu vou me produzir. Não tem essa não. É sair da praia ou sair da piscina e ir direto pro bloco ou pra folia ou seguir um carro de sol ou até mesmo dar aquela desfiladinha por aí. Por que não? E hoje eu vou mostrar pra você três looks que você pode colocar na sua bolsa de praia. E olha, depois que terminou de tomar a sua, o seu solzinho ou na praia ou na piscina, é só bater aquela areia, se produzir e curtir a folia. Mas antes de mostrar as composições, se você ainda não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, aproveita agora e se inscreve. Curte esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e olha, ativa as notificações, clica aqui no sininho para você saber quando tem vídeo novo no canal. Aqui a gente sempre fala de moda e beleza para mulher madura. Para as básicas de plantão, assim como eu, um pequeno detalhe, um rabo de gato já é mais do que suficiente para começar a entrar no clima do carnaval. E é por isso que hoje, nesses três looks que eu trouxe para você, eu incluí o um rabo de gato e uma pochete cheinha de glitter. E as roupas que eu fiz nessa produção são as minhas roupas do dia a dia mesmo, que eu estou sempre mostrando lá no Instagram, que é a roupa mulher mais de 40. Se você ainda não me segue, segue lá que tem dicas diárias pra você fazer composições e ó, tratar muito da maquiagem. Fica ligada porque tem vídeo no canal dessa maquiagem aqui. Então, agora eu vou mostrar pra você os três looks que eu montei, mas antes, que tal a gente montar um look praia? Gostaram? Hum. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas para montar looks para o carnaval com as peças que você tem na sua casa aí mesmo. Tá ok? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau! <música>